Eu vi um vídeo no Youtube Que se a gente gravar Minecraft 7 horas da manhã Aparece um monstro Eu não sei, aparece um monstro no Minecraft Então nós vamos ver isso juntos Como é Como é que, né Como é que isso é possível Olha, 5 horas da manhã E eu não sei como é que isso é possível Já tá todo mundo dormindo Eu tô aqui no meu quarto, aqui bem quietinho Acendi a luz e me sentei na cama para gravar esse vídeo Porque dizem que aparece monstro, monstros bizarros no Minecraft 5 horas da manhã E cara, isso é muito bizarro, mano Aparecer monstro no Minecraft, ó São 5 e 1 da manhã agora, ó 5 e 1, até tá o contrário Mas são 5 e 1 da manhã E eu vou gravar esse vídeo aqui rapidaço porque eu me acordei agora há pouco e não estou conseguindo dormir. E, e, eu, e, eu, e, e, e eu fui me levantar da cama, acendi a, a, luz, a luz? acendi a luz e comecei a gravar. Porque eu quero ver que tipo de monstros são esses que aparecem no Minecraft. Nós vamos ver juntos, galera. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. E, e tomara que a minha mãe e meu pai não acordem Porque se eles acordarem Eles vão ver o com a luz acesa, E vão me perguntar o que está tá acontecendo Eita Gente eu não posso gritar muito Agora que eu percebi Eu não posso gritar muito Então deixa eu matar esses monstros Olha aí gente o que que acontece É que muita gente disse, É que muita gente Passando no caminhão 5 e meia da manhã Passa no caminhão e tá chovendo muito aqui em casa, aqui onde eu moro. Tá chovendo muito. E, e, e, e dizem que de noite Minecraft fica muito bizarro, mano, de noite. E olha aqui, ó. Fica realmente bizarro, mano, Minecraft. De noite, cara. São 5 horas da manhã. Isso é o que é o mais impressionante. 5 e três da manhã. Ai, para! Mano, eu não posso gritar, gente. Meu Deus. Só pra vocês terem uma noção... Que hora que eu tô gravando, cara. Tem um creeper aqui. Explode, explode. Meu Deus, eu preciso conseguir essa cabeça desse creeper. Caraca, mano. Eu, eu não quero matar esse zumbi, mano. É isso que eu não quero. Eu quero matar só o creeper. Matei o creeper. E esse zumbi eu não vou matar. Porque ele tá com capacete. Eu acho que eu vou matar ele, sim. Mano, não posso gritar, velho Se eu gritar, minha mãe vai acordar e vai me matar depois Então não posso gritar muito, não Eita, sai daqui, zumbi Sai daqui, seu zumbi sato Sai Matei Tá, deixa eu tirar isso daqui daqui E pegar essa espada Mano, o problema é, é que eu tenho que falar muito baixo Porque minha mãe tá dormindo, cara Eu tô aqui no meu quarto gravando esse vídeo eu tenho que editar esse vídeo antes de eu dormir Meu Deus, cara É, gente, parece que essa teoria era fake Bom, galera, então, esse foi o vídeo E parece que a teoria de, de aparecer monstros bizarros no Minecraft era fake Agora são 5 e 5 da manhã, olha Olha, a hora 5 e 5 da manhã e parece que essa teoria era realmente fake, mano Parece que essa teoria é realmente fake, cara Então já que essa teoria é fake Se inscreva no canal pra me ajudar, tá? Se inscreva Deixa muito like Pra você me ajudar Olha, pra você ver como é que não é mentira minha 5 horas da manhã E agora eu vou apagar a luz E vou dormir, mano Vou dormir rapidinho Por causa que é 5 horas da manhã Eu não posso estar gritando então, é isso. Falou e tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.